Para mim, Cidade Inteligente é a cidade que aproveita a inteligência das pessoas. Respeita. E possibilita. Uma cidade onde as pessoas possam, a partir das diferenças, conviverem, se amarem, se respeitarem. Os mesmos direitos, os mesmos acessos. É quando você não consegue sentir necessariamente as coisas ruins da cidade. É aquela que olha para os seus moradores, tanto como indivíduos, quanto como coletivo, e pensa em como resolver os problemas. Prazerosa de se viver naturalmente. É a cidade que naturalmente faz com que você queira é, passear nela, que você queira andar, que você queira viver. Independente de onde esteja, se na periferia ou na Zona Sul ela ela funciona ela está interligada uma cidade onde todas as pautas todas as políticas estejam conectadas como saúde educação mobilidade e direitos humanos que o que a gente vê na verdade é uma cidade que segue às vezes uma lógica comercial ou de mercado ou de fora e não a vivência ou a singularidade de cada local ou de cada cultura. Né? Para mim, quer dizer pensar nos sujeitos, nos cidadãos e nos territórios onde esses sujeitos estão desenvolvendo suas subjetividades e suas materialidades. também. De uma maneira democrática e que a gente possa usar a tecnologia que a gente está hoje aqui desenvolvendo e pensando de uma forma absolutamente inclusiva. tem que ter autonomia das pontas. E quando eu falo autonomia das pontas, eu quero dizer que, que os cidadãos, eles, eles têm que ter o controle dos dispositivos que estão colocados na cidade. Porque os softwares, os algoritmos e todas essas técnicas e esses aparelhos que estão tanto nas nossas vidas, é, eles não são neutros. As tecnologias, elas trazem estratégias, componentes econômicos, políticos, sociais, culturais. E se apropriar isso e apropriar dessas técnicas, permite que você tenha mais capacidade e autonomia de lidar com o cenário contemporâneo, com os problemas do mundo contemporâneo e intervir no seu território, na sua comunidade, e gerar inovação, gerar um mundo que você acha que faz mais sentido para a sua vida.